Recentemente eu comprei a Dell Professional 15 e eu gostei realmente da minha compra e ela é uma ótima mochila inclusive eu já fiz até um vídeo sobre ela aqui no canal e se você não viu, o link pra assistir ele tá aqui em cima no card Só que tem umas coisas que faltam nela e é justamente esses probleminhas que eu vou corrigir aqui no vídeo de hoje Essa mochila tem vários compartimentos para você guardar várias coisas mas um problema é que se você quiser guardar algo muito pequeno, tipo um cartão SD esses bolsos acabam sendo grandes demais para ele E na hora que você tem que pegar ele de volta é um saco a chá Então para resolver esse problema eu peguei uma máscara de dormir E tirei o elástico dela Desse elástico eu cortei alguns pedacinhos Depois costurei essas duas faixas na parte da frente da mochila E o acabamento ficar um pouco melhor eu queimei as pontas dos fios soltos que ficaram E com isso eu fiz um compartimento para guardar o cartão SD fácil Mas eu não tava satisfeito com isso ainda, eu precisava de mais um lugar para guardar um cartão SD então eu peguei mais um pedaço de outro elástico que eu tinha aqui em casa E costurei todos os lados dele menos a parte de cima na mochila Depois disso eu só queimei as pontas dos fiozinhos de volta O problema é que eu acabei queimando um pedacinho da lona da mochila Infelizmente isso aconteceu, saiu do meu controle Então vale a pena tomar bastante cuidado com isso Agora sempre quando eu olhar para esse buraquinho eu vou lembrar da minha falha e com o resto dos dois elásticos, eu fiz mais um compartimento para conseguir guardar um pendrive. Eu coloquei o pendrive em cima do elástico maior e cortei o elástico da máscara para prender ele ali. Depois eu só costurei um elástico no outro e o resultado disso ficou assim. E aí em seguida eu só costurei isso na mochila. Então ficou o um espaço reservado para um cartão, mais um espaço reservado para um segundo cartão e um espaço para o pendrive. E também, se eu quiser, eu posso guardar qualquer coisa que eu pensar aí atrás desse elástico maior. Tipo uma caneta, ou talvez uma chave, ou qualquer coisa do tipo. Eu não levo muito jeito para costura e eu admito que elas não ficaram muito bonitas. Mas o que importa é que isso aí é bem funcional e eu tô bem feliz com o resultado. Outra coisa que me incomodava na bolsa era a logo da Dell aparecendo sempre ali. E para resolver isso foi bem fácil, eu só peguei um bordado da bandeira da Inglaterra que eu tinha aqui em casa e colei em cima dele com uma cola especial para tecido. E eu gostei tanto de colar esse tipo de emblema que eu pedi pro meu irmão trazer um de uma viagem que ele tinha feito. Esse trevinho aqui da Irlanda, e para colar ele foi um pouco mais simples. Aqui atrás ele já vem com uma cola seca, e para prender ele na bolsa, você só precisa deixar a superfície reta, colocar ele em cima, colocar um pano em cima dele e passar um ferro por uns 20 segundos. Depois disso a cola vai ter derretido e ele vai estar tá bem preso na mochila. O resultado disso ficou assim. Para finalizar, eu usei esse elástico aqui para passar ele no meio desse buraquinho aqui que a bolsa tem e consegui prender um tripé quando eu precisar. Eu encaixei um pé no bolso e fechei o zíper até em cima. Eu acho que essa é uma das melhores resoluções para um problema que eu tinha, porque levar um tripé é sempre um saco e uma bolsa que tenha esse suporte é muito mais cara. Então foi bem simples isso mesmo e resolveu o meu problema. E eu sei que eu já disse isso antes, mas eu tô bem feliz com o resultado. E eram essas as dicas que eu tinha pra dar pra vocês. Então talvez você esteja pensando em comprar uma mochila nova só porque a tua não tem o que você precisa. Mas basta só um pouquinho de criatividade e coragem de arriscar um pouco. E você pode até acabar se divertindo fazendo um projeto desses. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa, ou no mínimo te dado alguma ideia. Meu nome é André, e a gente se vê nos próximos vídeos aqui desse canal.